Por favor, desligem seus adblocks e atualizem a página. Esse vídeo gera receita e Zaguazinha agradece. Why? Why would que eu tenho aí no meu. 30 minutos? Olha aí, ó. 17 minutos É quando precisa só Mais um, no maluco? Eu peguei umas três vezes já Ah! Muito útil A Rave não sabe usar Claro oh, que sim Quem é que não sabe usar isso? não sabe usar isso? Quem é que não sabe usar isso? é que não, não. Usar, A não que usar isso? Cala na boca Pulando com o gigante Vamos ver se vai depender Eu vou de fara Vá, pô, vá! Tem que ficar mais ofensivo, pô Ah. Os ofensivo, mano Pra jogar os caras no buraco, pô! Quem descompensando ficar ofensivo, ele sabe que achou o cara dentro do buraco já era é. A vida dele tá ali fora Adivinha, adivinha para ah, Vai, qualquer coisa eu, não eu não pego o rei rato aí Ah, já pegou o Joe Oi Luz de novo? Pode não. pegar o hit aí ah? <risos> eu Tô tipo um escravo Ai, bati meu pão no dente Não, não ligo jogar de luz, você só tá tão bom assim de luz assim Tá, tá bem, tá bem. É tranquilo dá ah, é so, Então eu vou te o spray, Que Na hora que a o spray de paragem. Aí, o, da é o meu. Spray bosta, sai. Pô, deixa o meu do Lúcio aí, pô. Não sou pro Quatro. Eu Ó, deu um soco logo. Soldado um capture o objetivo. Vamos Já foi? Como assim? <susurra> yeah. eu tô aqui. Nossa, aqui, oh, oh, que é desgraça. <susurra> Fly, fly, fly, fly, fly, O que está o curandeiro? Estou o De novo, de novo, de novo. Tem buz. Tem buz. Agora Estou cercando o objetivo. Somem ao meu redor. Ai, ai. Boa. Revelei, revelei, revelei. Olha o errado, errado. Boa. Cuidado, onde pisa. Vamos parar, vamos parar. três tracer, tracer, me ajuda aqui Ai, ai caralho atrás, atrás aqui Boa, boa, valeu Hora de acertar as contas Matei eles, mataram o <risos> cara. O tudo? a afara aí, se liga aí, caralho Matão! o <risos> aí! Olha o Minha Vai oh, explodir! Já vi a moto, se liga! Ah, tentei todas as formas de destruir, mas eu me lembrei que só destrói se tiver de sniper. Nossa que. Aqui estou. Vem de cima! Morre não, ah. mas não, mas não! Agora ah, precisamos defender o impossível. Defende Fudeu, vamos pegar. Estou ah, Cai morrendo. Caiu oh, dois. Oh, hey yes, say... Um atrás do outro. Eu precisava disso. Ninguém se esconde da minha oh, luta. <SIDAR> <cutter average> Tem um botão lá. só no bota um. Tem push. Bora errado, protege aí. Protege aí, bota na frente, bota na frente aí. Bota escudo lixo. Atrás, atrás, faz! pode, pode. Ah, Do Não, eu não vou enquanto O Agora abate tudo. Puxa, atrás, atrás, galera. galera, atrás aí, vindo aí, ó. Atrás da nossa na base. Bem forte. Bom, onde estávamos? Onde está o cara que não mexeu? Aí, ó, fiz 17/2, não quer dizer, dizer de... que eu não tô matando. Não, eu tô matando esse abaixo, o único que tem que matar esse É, mas deixou 70% do dia aqui. Matar, não vou ah. Ajuda, ajuda! Três na base, três na base aqui! Fudeu! Ai, galera! Ajuda, porra! Aí, valeu! Caralho, velho! Ó, nada. O meu escudo desce em segundos. Chega, de porra! O que nem isso, mano? O que nem isso, mano? Cala a mais a minha, tô, tô Parece um ah, Gandan, velho, <risos> a roupa da fara aqui A fara, faria ô oh, meu deus do céu dois, coisa, dois, coisa, deus. Um. Vai vai vai, ruxa, ruxa, ruxa Nossa, ele trocou de nossa Um pouco lado, nossa, <risos> Olha, é foda, mano. Eu estão dentro da loja. Ok. Você tem, você tem ah, você você Tô com um ah, de não life, não. tem life aí? Tem, mais Cadê? Eu aqui, tá porra, só. vai, eu vou descer, descer, descer. Aqui atrás tu Então. Deixa o life suco. tô com life, caralho. Perdeu o x1 para! Aí, ganhei o x com ela. É, é, é, é. É. Para, para, para Peraí, você mandar uns NA aqui e consegue... MOOOOOOOSSA, que tiro Por Esse mapa eu não conheço não Não é defesa? Não, aquele mapa Ah, de novo? Prepare-se para atacar Eu vou passar neguinho de novo aqui, mas qualquer coisa vocês acham É, tá aí. <risos> <risos> fique quieto, tô, tô matando. Falou, Valeu, valeu, abraço. Oh, Beijo, pandinha. Ani, uh, ninguém vai Vamos realizar pro campo pegar o suporte. Aê. <risos> Mentira, não, não. Ah. Ah. Oh, que ah, é legal o que a gente tá falando. Não pense que eu tô com isso. Sabia ah! nem o... Agora é pra luta! Como é essa? Pode deixar. Não, 4, 3, 2, 1. Vai na frente que eu não sei como é que é esse ah. mapa Vai Fica mais pra trás mais pra trás. Então. Não, relaxa, o mapa aqui, aqui é aqui. É já. Pronto, calma aí. Olha lá, olha lá. Já era. Vou pegar pelo lado aqui, eu acabei de ver como é que é o mapa. Pô, esse mapa é perfeito pra inaipar, velho. O cara pegou, pegou Nossa, levei uma sniper aqui. Tá caudinho. Eu vou foder esse cara, velho. <risos> torre detectada. Ui! Uhum. Salvei alguém, viu? Um Salvei alguém, viu? Botem eles pra correr! medo do castelo! Meu Deus! Deu 87% de dano nele. não tô só pra sobreviver, mano. Torre detectada! Esse cara me quer um tô de dentro. Develei. Ninguém se esconde da minha mirra. Só tem um cara aqui. É, Caralho, cara. pega a porra. O, o arqueiro caiu. Meu o arqueiro me matou e caiu. Arqueiro burro. Foi tu que derrubou? Foi? Agora foi? <risos> Escula já. Aqui estou. Vou usar o um núcleo. Obra de arte. Ah! Armadura! Armadura! Ah, armadura Do céu, cadê ele? Oi? onde estava? Seu que Bora, galera! A gente tem que tomar controle Porra, os naipes tudo mirando em mim, porra! Não dá, porra. Campera mais nessa parede lá da frente, porra. Quem quer a lavoura Vamos expulsar eles do nosso objetivo. Vai é empregado, falei, mano. Tá é um bicho tremado. Jogada da partida. Tá de sacanagem. Hum. Ha ha ha